Bom, mas nós estamos aqui ao vivaço, eu sempre converso com ele na Cultura FM, hoje continuamos também na Cultura FM, mas também na TVCHD. Está aqui o Luiz das Lojas Mariano, cheio de novidades. Cheio de novidades, Totó. É, ainda mais hoje, né? no final do programa, tem o sorteio do cofre e as Lojas Mariano, durante a semana aí, tem sorteio lá, o pessoal coloca. Isso, no... pessoal, comprando na Loja de Mariano, você concorre a um cofre aí, Todas, todo dia, né, Totó? Todo Isso. dia sai um número, né? Então, assim, comprando na Loja Mariana, você põe quatro dígitos lá no papelzinho, põe no cofre e toda, toda sexta-feira eu vou estar tá aqui o nosso amigo Cláudio Totó para a gente estar tá sorteando aí e vendo se vai sair essa, essa bolada, né? Já está acumulado enquanto 180, 180, hein? 180 reais. Já dá um final de semana recheado, né? Opa, já dá, ó, já tem. Dá aquele churrasco, não sei, você dá gosta. Dá os espetinhos, dá cervejinha. E o falando em churrasco, tu... ah, diga, vai, vai lá. churrasco. Opa, já tem que marcar, né? <risos> final, é, final de semana garantido na loja Mariana, hein, pessoal? É. Tem muita coisa de churrasco lá. Opa! Brilha. Espetos, né? Tábua também. Ah, tem isso também? Facas, lojas tem. Eu acho incrível. Nas Loja, Loja Mariano tem mais de 10 mil itens, pessoal. É então, se assim, tem muita legal. coisa bacana. Mamãe também, ó, Dia das Mães está chegando. para você que está me ouvindo aí, que tem uma mãe especial, né? Aquela que cuida pra nós. Pessoal, Loja Mariano tem arranjos para sua mãe, cestas, né? Você pode fazer tudo ali com, a, com as meninas, a gente te auxilia para o dia dela ser ainda mais especial. E o que é legal, gente, que é qualidade e o precinho daqueles. Sim, né, precinho barato, uhum. né, conseguimos aí dividir até em seis vezes, sem juros. Só, gente. Né? Então, facilidade, é um... atendimento que vocês já conhecem, exclusivo, atendimento de qualidade, loja sempre limpa e climatizada, para atender nossos três lagoenses com perfeição. Legal que você entra lá e não fica perdido, não. tem sempre sempre alguém aí que vai, vai orientar você naquilo que você tá procurando, isso né? mesmo. Que isso são mesmo. 10 mil itens. Você, de repente, você vai comprar uma coisa e compra outras sim, também, sim, com certeza, né, né? Isso que é o bacana. Fica onde? Fica na Avenida Antônio Trajano, 582 no centro. Tá. O WhatsApp é o 67992686751. E o nosso Instagram é Lojas Mariano. Legal que no, no WhatsApp das Lojas Mariano você. Pode comprar também. Sim, ela, sim. Consegue comprar aí na, na, no conforto da sua casa. A gente tem um catálogo digital logo, logo, hein, Totó? tá saindo o ah. site aí, fresquinho para nós. Opa, tá? E já novidade. vou contar um spoiler rapidinho. Ah. Vai ter campanha de receitinhas da Mariana, hein? Mas, então, no Instagram, legal. fica ligado que logo, logo vai ter receitinhas para você... Vendo e aprendendo e se deliciar dia. Maravilha. E daqui a pouquinho você não sai? Não vai embora, não, que a gente tem, tem o sorteio do Croft. E pessoal, até final aí, é... sorteio do crof. Ó, E daqui a pouquinho a gente vai estar tá falando sobre aquela moda que o Ricardo está usando agora, que é a roupa masculina, aqui, é cropped. cropped. Você, já pensou, Luiz? Não, você não me pergunta se eu uso. <risos> sai daí, Eu não noite. sou desse. A gente volta já. <risos> tchau, tchau.